Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre o certificado digital. O certificado digital ele é utilizado para realizar a assinatura eletronicamente das notas fiscais. Então, é com ele que é realizada a emissão da nota fiscal eletrônica. Então, ele é obrigatório. Para que você possa emitir as notas fiscais, é necessário que tenha um certificado digital. Então, o primeiro passo seria adquirir um certificado. Tá? Ele poderá ser no formato A3, A1 ou A3. Tá? Aqui temos os tipos de certificado. O A3 que ele pode ser em formato de cartão, como vocês estão visualizando aqui na primeira imagem. Aí ele irá utilizar uma leitora conectada no USB e o cartão será inserido. Ou poderá utilizar um arquivo, que é a segunda imagem, que é um arquivo digital que ficará no computador. Normalmente, ele será na extensão PFX ou P12, ou o Token, que também é um certificado A3 e ele é semelhante a um pendrive. Então, qualquer um desses três modelos poderão ser utilizados para assinatura da nota fiscal. Normalmente, a gente recomenda o A1 Arquivo, que ele é mais prático, ele poderá ser armazenado em nosso servidor e emitir notas de qualquer computador. Mas o sistema aceitará qualquer um dos três modelos. Tá, você poderá adquirir esse certificado em uma unidade certificadora. Aqui temos algumas delas, como a Caixa Econômica, CertiSign, Correios, SafeWeb, Serasa e o São Paulo Certificação Digital. Tá, então, após adquirir o certificado, é necessário também que você possua um credenciamento na Secretaria da Fazenda. Tá, esse credenciamento, normalmente, é o contador que realiza. Então, deverá estar credenciado e possui, possuindo um certificado digital para que possa realizar a emissão das notas fiscais. Então, após ter realizado esses procedimentos, será necessário realizar a configuração no Bling do certificado digital e poderá iniciar a emissão das notas. Tá? Espero que esse vídeo tenha contribuído. qualquer dúvida, estamos à disposição e até o próximo vídeo.